Vou criar então mais um tipo de tabuleiro aqui pra gente experimentar, tá? Dessa vez, eu vou falar para vocês abrirem um, um, uma outra aba aí que provavelmente vocês nunca usaram que é essa aqui, chama UV Editing. O que, que é UV? é V? Quando a gente trabalha no, no ambiente 3D, no Blender, a gente tem três eixos, que é o X, o Y e o Z. Quando a gente vai para um ambiente bidimensional, eles não chamam de X e Y igual você chamava na sua aula de geometria lá da escolinha, por quê? Porque não vai confundir, né? A gente, no Blender, a gente deixa o X, o Y, o Z para o 3D e os eixos do mundo bidimensional a gente chama de U e de V. Então o VMAP significa mapear uma imagem bidimensional de uma maneira que encaixa num objeto tridimensional. No caso não é um objeto tão tridimensional assim, porque é só um quadradinho humilde. Mas a gente ainda está começando a aprender a fazer essas coisas, certo? Eu pelo menos estou. É... O que, que vai acontecer aqui? Eu criei um material. Vamos lá no shade um pouquinho. Eu crio um material, está aqui o meu príncipe do BSDF. Eu vou colocar um image texture, que vai ser o meu base color aqui. Qual é a foto que eu vou usar para fazer minha textura? Vai ser aquela que eu baixei Do tabuleiro bonitinho Qual deles? Não sei, eu vou usar esse daqui Ok? Tá lá Então, pequeno problema, né? Dessa margem branca, tá esquisita Não era isso que eu queria, não Vou voltar aqui no v Editing. O que, que vai acontecer? Ah, olha só Agora aquela textura que eu criei Tá aparecendo aqui vocês vão ver que nessa janela 2D eu tenho uh, os vértices também, igual eu tenho na 3D. Os comandos dessa janela 2D são os mesmos da outra janela. Você vai apertar S de Scale e olha o que está acontecendo lá. Ó. Esse quadrado que eu selecionei aqui é o mesmo que eu tenho aqui. São os mesmos vértices. Tá? Então quando eu mudar... A posição desses vértices No mundo 2D Olha o que o Blender vai fazer ó. Ui. Ele altera O mapeamento Tridimensional Da minha imagem Bidimensional Aqui parece simples Porque é só um quadrado Mas você tenta imaginar Por exemplo, se você estivesse Modelando uma cabeça humana que tem um monte de polígono Tem nariz, tem orelha, não sei o que E aí você tem uma foto com a cara do ator e você precisa mapear esse rosto Essa foto 2D Num objeto 3D cheio de, de curva, cheio de polígono É muito mais complicado Então mais pra frente, em outro exercício A gente vai fazer um mapeamento V mais complexo Esse daqui é só pra gente começar tá? Então ó, só de fazer isso aí eu já consigo usar a foto que eu quiser No meu material Vamos supor que eu não quero usar essa, essa moldurinha aí Com essas florcinhas, por exemplo Eu não preciso abrir a foto no Photoshop Recortar, blá blá blá Eu posso só vir aqui no Blender E altero o mapeamento V Eu explico para ele o seguinte Olha, esse ponto vai ficar aqui Esse ponto vai ficar aqui No final das contas a minha textura vai ser só essa não precisa mudar a foto, nada. Eu só alterei só o mapeamento. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam nesse momento. E aí o material vocês podem continuar editando do jeito que vocês quiserem. Tá? Bump Map. Pode mudar a cor, sei lá. Vamos voltar no Shading pra ver. Tá? A mesma coisa de antes. Eu posso mudar aqui. Ah, uma coisa também que vocês podem brincar. O especular, por exemplo, até agora a gente brincou só com o valor dele, 0 a 1, um, né? Eu poderia ter um, um, uma textura, um mapa, definindo o especular, por exemplo, a especularidade do, do material. Acho que eu precisaria de uma luz mais radical aqui para ver uma diferença nisso. Isso, agora sim. Eu vou fazer aquela brincadeira de criar umas pecinhas só pra a gente visualizar mais ou menos o material, né? Vou criar um exército de macaquinhos para pra a gente visualizar os materiais. Pronto, rapidinho, o Blender me deu um exército de macaquinhos. Então vamos ver, estou mexendo no material do tabuleiro, usando aquela fotinha. Então a especularidade dele eu quero tentar fazer, na verdade, o seguinte. Eu vou usar a própria foto para definir o especular. Hum. Essa luz não está muito legal. Está muito longe também. Né? Ah, olha aí. Ah, gente, aqui a gente tá no Eve, né? Claro que não tá fazendo diferença. No Cycles eu vou conseguir ver isso melhor. Eu vou meter então a textura no especular, vamos ver. E no Roughness também. Eu quero criar uma luz diferente aqui, vamos ver. Ficou pesado, mas ficou bonito. Deixa eu ver se o Color Ramp agora vai melhorar. Vou pôr no Roughness aqui. Não, no especular mesmo. Tá vendo a mudança ali, ó. Claro que não, né? A resolução tá horrível, porque a minha placa de vídeo é muito velha Tá vendo? Então com o Color Amp eu consigo Como se eu estivesse mexendo no contraste da imagem Eu posso escurecer ou deixar mais claro cada extremo dela Assim eu tenho controle Sobre o, o que está acontecendo aqui, né? Vou fazer a mesma coisa com e o Roughness Tá Tá mudando um pouquinho Não sei se vocês conseguem ver aí O que eu quero mostrar é isso, que eu posso controlar todos esses aspectos do Principle BSDF usando imagens, não apenas o numerinho, né, o valor absoluto. Então, por isso, você pode criar máscaras, por exemplo, para cada coisa. Você pode usar uma textura. Você pode pegar uma foto de uma sujeira, tirar uma foto de uma parede suja e usar isso no especular, por exemplo. Aí ah, o seu material não vai ficar tão lisinho, perfeitinho mais, né? Ele vai ficar com umas imperfeições no reflexo, por exemplo. Com isso a gente consegue criar muitos efeitos bacanas. A gente vai ver isso melhor em outros, outros exercícios, né? Então esse aqui é mais um jeito de criar aí o seu tabuleiro de xadrez. Obviamente isso aqui é só a superfície dele, né? Depois se você quiser, você pode fazer uma base e tá? tal. Eu não vou ficar modelando isso aqui agora Vocês podem fazer como vocês quiserem Ok? Bom, então o resto da modelagem da base Vou deixar por conta de vocês aí